A prisão desse estelionatário era esperada por muita gente no estado de Mato Grosso. No estado, são pelo menos 12 pessoas arroladas aí que tomaram prejuízo, com gado ou fazendas. Nós estamos ao lado do Vander Sajim, foi um dos prejudicados na região de Alta Floresta, com pelo menos 200 mil reais. Vander, o prejuízo nessa região, o que, que se estima? Só o seu foi em torno de 200 mil reais. Bem, é, na verdade, no estado do Mato Grosso, pelo pouco que a gente conseguiu levantar, a gente não conseguiu saber de todas as vítimas, mas através até da associação dos criadores do Mato Grosso, a própria polícia, estima-se entre 5 e 10 milhões, que se tem notícia. Na nossa região, foi vários milhões também o golpe, e, mas enfim, era um homem já a vida inteira dedicado ao crime e com certeza a própria polícia em pouco que conseguiu levantar e do que se tem notícia dos crimes dele, era só crimes milionários. Mas, enfim, eu acho que acabou a carreira dele agora. Bom, ele chegava facilmente, conseguia ludibriar as pessoas aí e já esquentava o dinheiro em outra parte? É, ele tinha bons álibis, ele se passava para o comprador de fazendas, conseguia efetivar negócios de fazendas com promessas de pagamento, ah, nas agências locais bancárias conseguia abrir conta com documentação falsa. Então, ele montava toda uma história que por mais que você tivesse alguma desconfiança, ele tinha como é, provar para você que ele tinha aquela documentação, tinha aquele dinheiro, enfim, ele era uma pessoa de lábia, como todo golpista, e ele conseguiu de fato no Mato Grosso iludibriar muita gente, muita gente. Mas uma comissão de vítimas aí com o apoio de alguns policiais em Mato Grosso e outros estados, principalmente Goiás, também São Paulo, é, o João... O golpista acabou sendo encontrado. Né? É exatamente. Na verdade, o crime foi final de dois, setembro, outubro de 2016. Eu pessoalmente fiquei só no Goiás e São Paulo e Minas, no eixo ali, no triângulo. Fiquei 30 dias lá. Depois, na época, vocês até noticiaram. Voltei pessoalmente com a polícia do Mato Grosso no Goiás, onde foi apreendida parte da quadrilha. Na verdade, foi apreendida toda a quadrilha. Só faltava o Cabeça, que era o João Rosado Filho, e ele era tratado como um fantasma no meio policial, porque ninguém nunca conseguiu chegar até ele. Mas agora, em, em São Paulo, Jaú, cidade de Jaú, ele estava tentando abrir uma conta bancária para um novo golpe, já tinha aberto uma sala comercial, contratado uma secretária, e felizmente o gerente do banco desconfiou de alguma coisa que não estava batendo, acionou a polícia e o brilhante trabalho da polícia de São Paulo lá conseguiram deter ele. Pessoas que, que atuam com golpes 20, 30 anos, inclusive a vida dele, inclusive, né? com mansões, com um patrimônio bem alto aí e a família sempre escondendo o suspeito. Exato, na verdade ele sempre tinha as coisas em nome de laranja, a gente não conseguiu descobrir tudo de fato, é, mas achamos a família, achamos patrimônio, isso está tudo rolado na justiça já, tinha mansões avaliadas em mais de um milhão dentro de condomínios fechados em grandes cidades de São Paulo. Aí, mas agora o João Rosado, filho, 68 anos, ele deve desfrutar atrás das grades. Com muitos mandados de prisão, segundo informações aí, ele acabou sendo detido. E, como sempre fazia, abrindo contas aí, para continuar seus golpes, ele, com o nome falso, tentou. Mas a agência bancária desconfiada falou, amanhã venha que está tudo pronto. Quando ele chegou no dia seguinte, o que estava pronto era uma campana policial que acabou dando voz de prisão aí e levando esse golpista para trás das grades. Imagens de Jefferson Claudino Arão Leite, para a TV Nativa.